E aí Clanchildão aqui, hoje a gente está vindo com Blasfemos. Metroidvania é sensacional para PC e praticamente todas as plataformas. A gente observou aí recentemente que muitos amigos têm acessado aí nosso canal para ver os, como resolver alguns problemas aí no Blasphemous, ou até acompanhar nossa gameplay e faltaram alguns elementos. Hoje a gente pretende encontrar o Fliperama. E jogar ele inteiro A gente chegou a encontrar ele em um, em um dos vídeos Mas a gente não concluiu Nem encontrou o propósito dele Vamos lá Vou mostrar no mapa para vocês onde a gente está A gente já se perdeu para variar A gente está no Poço Profanado né? Você tem essa decidona aqui Mas você consegue alcançar essa área Sem necessariamente ir pelo elevador Então Bom, vamos lá, né Vamos usar aí o item necessário, que é o dedão, a unha, beleza, a unha escavada de lama, você consegue com véio, vamos tirar os fios dourados que nos permite falar com os cadáveres e colocar a unha para conseguir dar um salto maior, ó, tem escondidinho aqui o piperama do blasfemos. Você precisa acho que de 2.500 lágrimas. Isso, 2.500 lágrimas para jogar. Blasfemos Alcazar of Cliff, um crédito. Muito bom. Esse jogo é muito parecido com os joguinhos de NES, e ele é bastante difícil, viu? Não é nada fácil. Esses baús aqui que a gente não tinha entendido. Nem tudo é baús, mas você tem que coletar nesse jogo 5 caveirinhas para ter um prêmio. E nem sempre vai estar dentro dos baús. Pode estar escondido. Aqui né? a gente pode, por exemplo, abrir esse baú. E ganhar isso aí que eu acho que é lágrimas, né? temos tem lágrimas. Dá para descer aqui? Não. Tem que bater de longe, senão você toma o um tal do desacerto. A música é diferenciada, mas eu não consigo reconhecer de que área. Que beleza a gente ficou em uma coxa não dá para recuperar a vida Ao contrário do que a gente achava o bicho ele só ele só anda pra frente a hora que te vê outra coxinha aí ó a caveirinha fala assim como você consegue bom vou jogar mil vezes mais uma coxinha na verdade o ideal é ele ir batendo em tudo né pra ver se quebra as paredes e tal e aí você acaba achando aí tudo, tudo necessário. Tá bem que não toma dano de queda. A vantagem desse jogo para o jogo de NES é que não fica flicando, né? Oh, minha nossa! Achamos um negócio aí ó. mais umas lágrimas. Vamos bem, vamos bem. Será que tem alguma coisa ali? Não. Aqui batendo em tudo, hein? Ó! Mais uma caveirinha, são três e cinco. Deu ruim, a gente está tendo uma participação especial da criança do vizinho, grita tá sem parar. Beleza. Beleza, não está ruim não. Eu não consigo. <risos> Eu achei que ele ia agachar mais rápido. Que legal. Ah. Ah! Mais ah. uma caveirinha. Nossa, o HP tá muito baixo. Tem que achar um frango nas paredes, né? Olha que beleza! Por favor, um frango. Por Nossa, agora pode ficar, ficar... Brutal Nossa, é difícil Beleza? <risos> Será que a gente perdeu a caveirinha? Falta só mais um, eu acredito. Oh! Era a chance de um frango. Deu um Torcer para ter um frango ali Um frango, que bom Lágrimas Mais um pra... nossa, nossa. Aí não dá pra pular aqui. Que dá beleza. Meio nervoso isso aqui. Batendo em todas as paredes, eu acho que encontramos todas as todas as caveirinhas. Eu tenho um certo receio de cair ali e não conseguir sair depois. Lágrimas E agora? Beleza? Eu queria fazer esse cara pular Aí, ó Da hora né? Quem gosta de jogos retrô E agora o chefe é o... aquele que tem a menininha Vamos jogar safe, mesmo assim a gente tomou Oh, derrotamos. Olha ah, que legal, às vezes ela explodir, ela fica chorando, não é bonitinho. Sai <risos> é o tesouro. Vamos ver se a gente conseguiu coletar cinco caveirinhas. Ei! Que surpresa, né? E qual que é o prêmio? Uma skin que a gente não tinha ainda. Tive até um achievement para isso, apesar de ser tudo opcional, um achievement secreto, fazer assim. Exaltação Arcaica. Vamos equipar? Vamos ver como é que é essa skin. Nossa, não sei nem o que eu fiz. Eu não lembro. O menu do Blasfêmia é um negócio que não me agrada. Eu das tudo do jogo, a única coisa que não me agrada é como abrir o menu você tem que abrir o mapa para ir para as opções de jogo isso não tem lógica vamos voltar para o menu principal vou mandar o visual para exaltação arcaica Aí ele fica bem claro né? É parecido com o boneco do. Um bonequinho do fliperama. Aí pessoal, vocês gostaram? Era só isso mesmo que eu ia abordar. Tem mais umas duas, três missões que eu não fiz o Blasfemos, e eu tenho que dar uma estudada antes de fazer o vídeo. Eu provavelmente parei e vou entregar aí para vocês, eventualmente. Ano que vem, 2023, tem Blasphemous 2, a gente pretende fazer a gameplay completa. Se não for um completo desastre, igual algumas sequências que a gente começou a fazer, de outros jogos, que desanimaram a gente bastante, consideravelmente. E assim, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvanias e recomendações. Blasphemous é um baita jogo indie. Deixem nos comentários aí se tiver alguma dúvida e a gente tenta responder. E tem um Discord também, se quiser acessar. A gente tem coisas especiais lá no Discord para usuários ativos por muito tempo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!